Olá pessoal, vamos aprender a baixar na sua máquina o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE. Aqui no site tse.jus.br, você vem no menu Eleitor e Eleições, depois aqui em Eleições, nessa página Eleições 2020 depois você vai descer até prestação de contas novamente Vai descer um pouquinho e aqui vai ter o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais SPCE. Caímos na página para instalar o sistema. Temos aqui o link da Resolução 23.607, que é a Bíblia da Prestação de Contas. É o livro de cabeceira de todos aqueles que trabalham com as finanças eleitorais. E aqui nós temos o SPCE Cadastro. Nesse discreto link está aqui o nosso querido sistema de prestação de contas eleitorais. Aqui estão os requisitos mínimos para instalação de acordo com o sistema operacional e aqui embaixo você já encontra os arquivos para download do SPCE de acordo com o sistema operacional da sua máquina. Se for o Windows aqui está o instalador para o Windows. Se a sua máquina for Linux Mac, aqui está o instalador para sua máquina. E aqui temos também o manual do SPCE. Assim que você identificar a sua máquina, já pode selecionar o arquivo. A minha máquina é um Windows. Então eu já vou aqui fazer o download do sistema SPCE na minha máquina. Ele vai levar alguns minutinhos, porque ele não é tão leve assim. Após alguns minutinhos, então, aqui aparece a instalação. Não mude essa pasta de destino que o próprio sistema escolheu. Mantenha do jeito que ele escolheu. Clique em avançar. Os arquivos vão ser extraídos para sua máquina. A instalação é rápida. Ele já traz o Java. E aí você vai clicar em concluir. Retornando à sua área de trabalho, estará o ícone para acesso ao sistema. Agora é aguardar o curso do SPCE. E enquanto isso, inscreva-se no canal do YouTube Rita Gonçalves, mergulhe fundo nos mais de 400 vídeos que tem lá sobre o regramento da matéria. Não adianta conhecer o sistema sem conhecer a legislação pertinente. Um beijo e até lá!